<risos> Saudações deles e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lusso Caio Nobre, meus amigos. Bora jogar aqui, rapaz: Mortal Kombat Defenders of the Earth. Joguinho aí, uma recriação dos clássicos que muitos me recomendam, dizendo que é um dos jogos assim desses de recriação, mugem e tudo mais mais lindos, já feitos. E eu queria agradecer muito aí ao meu brother Speed do canal By Speed, que vocês conhecem muito bem. Que me recomendou também, me passou o link pra poder baixar aqui, poder trazer esse gameplay, experimentando esse jogo com vocês. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar de uma vez, galera, ó. Já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, vocês conhecem muito bem o procedimento aí como é. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, é foda, cara. E aí, pra mostrar pra vocês aqui, pessoal, eu já fiz algumas configurações prévias, tá? Experimentei o jogo e tudo mais, e eu vou deixar ele aqui no Medium 3, porque eu não sou maluco, eu não sou anormal, que nem o Speed é, porque o bicho ele é um monstro para poder jogar esse negócio no Hard 8, se eu não me engano, que é o nível máximo que esse negócio tem aí, Speed, te admiro muito, meu amigo, porque eu tô jogando no médio aqui, experimentando, brincando, poder ver qual é, o negócio já tava difícil pra cacete, velho, meu Deus do céu, mas vamos lá, vou experimentar aqui, dar uma conferida nos gráficos junto com vocês, meus amigos, simbora aqui no modo Arcade, Começando aqui pessoal, eu brinquei com alguns personagens aqui até o momento, brinquei com o Scorpion, brinquei com o Sub-Zero clássico, Sub-Zero humano aqui também, brinquei um pouquinho com o Smoke e tudo Bora começar com Smoke, conforme for a gente vai trocando de personagem aqui, mas o intuito mesmo é a gente experimentar, eu entender melhor como é que esse jogo funciona e tudo E a gente vê os gráficos principalmente, que realmente são belíssimos, viu? Vamos lá Ó, até os portraits ali dos personagens são bem legais, ó Quan e aparecendo ali em cima também Vamos começar contra Dramin, olha aí, rapaz Cara, olha esse gráfico, irmão represento... Ô, Dramin, pera aí, eu tô mostrando o gráfico pra galera aqui, irmão Olha louco, velho, não senhora Que isso? Pera aí, irmão Cara, tá nervoso demais, você tá fedendo, irmão Nossa senhora Next. Ah, meu Deus, o cão Saiu smoke. Nossa senhora, mas já começou desse jeito, cara Ô louco, velho O cara tá fedendo pra cacete, mano. um monte de mosquinha ali em volta dele, ó <risos> Maior característico do Mortal Kombat da era 3D, né, velho Quando o Drame apareceu Ai O cara vem igual boi Boy Brabo, velho O louco Vem cá Ok Au Nossa senhora não reparem se eu jogar é igual o bêbado aqui não, viu gente Que Realmente é o primeiro contato que eu tô tendo aqui com o jogo Poder jogar de fato Finish. Hum, tome Nossa senhora, rapaz do céu Ó, dificuldade 37% Eu já tô sofrendo desse jeito, imagina mais lá pra cima Senhor Jesus Cristo Vamos lá, hein Sub-Zero Sub -Zero é bom, hein, mano. Experimentei ele também. Não. Au! Esse gelinho aéreo dele é muito foda, velho. Uh, gelo diagonal. Não sabia que ele tinha. Begou. Concentração, concentração Ai. Mano, olha esse cenário, cara Esse é o cenário dos Lin Do Mortal Kombat X, se não me engano Refeito pra esse Defenders of the Earth Lindo, cara, simplesmente lindo Maravilhoso Vem cá, Sub-Zero Oh, rapaz Errei ah. eu tô sumindo, velho. Ai, olhou. Uh. Senhor Jesus Cristo, o negócio vai ficando mais complicado, velho. Vamos lá, vamos, vamos, vamos, vamos. Cara, que cenário muito foda, viu? Os caras que criaram esse Defenders of the Earth estão de parabéns, Espidão. Obrigado pela indicação, porque realmente é um colírio pros olhos isso aqui. Na moral Ó, uma baraquinha Baratinha, mano, os portraits dos personagens Olha aí, faz o Mortal Kombat X também, velho Olhou, o Baraca, pera aí, barata Barata Não Ai Barata Essa Baratinha Não, passo direto não, oh, oh, hum, Só na agressividade indo pra cima ali, rapaz. Uf, muito bom, muito bom. Olha o Caveirona no fundo ali, mano. Aquela montanha de pedra. Que louco. Não! Ai! Nossa, não pega. Achei que pegava. Au. Oh, rapaz. Vamos que vamos. Vamos que vamos. O barato tá louco aqui, mano. Nossa, tá muito da hora esse jogo. Sério. Qualquer dia eu pegar ele pra poder fazer live, mano. Pra poder me desafiar, vamos dizer assim, nas dificuldades mais altas, né? Claro que aqui é o meu primeiro contato, então... <risos> Tô me acostumando, mas tá muito legal. Olha o striker, mano, o portrait dele, como é que ficou, fotinha. Tô lá, canal by speed ali no fundo, lá. <risos> bom, mano. Ai. Não? Puxa, puxa. Ow. Ow. Não, não, não, pera aí, você tá vindo igual o boi Aí, Cara, lá, ó, Kardec Gamer, ó, Kardecão, mano, ó, em canal By Speed, que da hora, velho no continuous mood in fight game content. Ah, que delícia. Nossa, mano. Que delícia. Ai, ai, ai. Não, e sem falar o cenário, né, mano? Olha a chuva caindo ali, os pingos na água ali também, o cenário de fundo ali totalmente destruído, ó. Tá uma, tá uma pegada bem artística, bem legal, mano. Caralho. Au. <risos> não, não. Sim. Ah, posso soltei a defesa na hora. Mano, eu, eu não tô fazendo fatality aqui, viu, pessoal? Porque YouTube, você sabe como é que é, né? Você sabe como é que é YouTube. Eu fui fazer um negócio aqui, uma, um shorts... De evolução gráfica dos Fatalis ali do Sub-Zero, como fazendo Spine Hip e tudo mais, meu amigo. Lascou-me uma limitação de anúncios ali que não tinha nem como eu soltar o vídeo mais. Nossa, que cenário maravilhoso, mano. Isso é o templo dos do, do Shaolins? Pode Jade, deixa eu admirar o templo. Ai. Nossa senhora, a bicha tá braba. Meu Deus do céu, moça. O bicho mordeu, filho. Nossa senhora, Jesus Nossa senhora, eita, caralho Eu não tenho os macedo do espidão, mano então, eu, vou ter, eu, vou ter, eu tenho que ir tentando aqui, ai eu, eu, eu, eu, me, me falta a habilidade do Speed, Speed me dê forças Ai, caralho Nossa senhora Vai Uh, rapaz No limiar, meu HP já tá vindo pro saco Meu amigo, ele agora deu bom Tá bom, vamos lá, Round show De novo Ah, errei, o timing Ué, por que não deu anti air? Nossa senhora, mano Au! Pulou Pulou ah. Olha Eu acho que eu peguei uma setinha ali, hein você pular pra trás E usar magia, o boneco pula Ou se você só pular pra trás, o boneco pula Hum... Vamos experimentar mais uma vez esse negócio aqui No próximo boneco que a gente vai enfrentar Vamos ver Cyrax Nossa, mano, tá muito legal as fotinhas de cada um Uh, Deadpool, rapaz Nossa senhora, pera Aí, ó, ele pulou Pera, ó, oh, oh, Cyrax, oh, Cyrax. Oh. Ai, não Ó, oh, pulou Ah. Aí, ó. Achamos um macetinho Ai. Achamos aqui um macetinho, mano Pra poder usar contra esses personagens Se a gente pular pra trás no momento certo Eu acho que na distância certa, eles pulam Então nesse caso Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, gente? Ó, isso é isso é o Speed mandando ensinamentos de longe pra mim, ó. Tá vendo? É isso. Vamos lá, próximo char. A gente vai enfrentar aqui, deixa eu ver Essa torre, são quantos personagens essa torre pequena? Eu nem reparei, mano Na verdade eu pulei, né? Olha o que que eu é disse aí, O Hydro? Sub-zero Ah, tá uh. Nossa senhora, não caiu não, hein Pera aí, irmão Pera aí, velho. Cai, cai no macete aí Não É, pera aí Vamos ter que ir sem é o macetinho Ai Nossa Nossa Hum A dificuldade aumentou, reparem. Smoke. Nossa Senhora, a dificuldade aumentou. Eu tava 36 ou 37 por cento. Foi para 50% essa bagaça, mano. Olhou pro irmão. Fight. Não, ai, carai, Vamos lá, ei, ei, cacete Pera, pera, pera Aí, pulou Ai, meu Deus, não deu certo Beleza Não, ai, tomei Calma Calma, calma Pulou Meu Deus do céu, a gente tá tendo que usar esses macetinhos assim, meu amigo Porque se eu for enf enfrentar esses caras de frente mesmo assim No aggressive e tal, indo pra cima e tudo, não dá não, fi Ô louco, velho Vamos lá, loading, vamos ver qual é o próximo personagem A gente já tá chegando os chefes? Ah, tamo chegando, ó Tamo chegando O Raiden, eu lembro que ele tava aparecendo já Nossa senhora, imagina o Raiden uh! Beleza Au Oh meu Deus do céu, Raiden! Ow. Ow. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu! Pera? Ai. O engrossou o caldo aqui, viu? Você tá maluco, irmão O caldo engrossou bonito aqui nessa barada agora Vambora, vambora Ah, errei o time, mano Não Boa Não, não, eu tô, eu tô indo na sorte aqui agora, mano. O cara não tá pulando. Olha que cretino! Errei. Ai. Você tá maluco, velho. Você derrotou o Raiden. Beleza. É um dos chefes já, né? Pelo jeito, então. Que que é isso, cara? O barata é muito louco aqui. Agora vem Quan Chi. Depois vai vir quem? Oh, olha ali, meu irmão. Oh, pô, esse cenário lindo também, né, cara? Ai, esse aqui não vai ter jeito não, hein? Ai. Au. Mano, show, show. A dificuldade ainda tá no 5%. Meu Deus, cara, eu imagino o Speed jogando isso daqui no 100%. Meu senhor. Ai, how, how, how? concentrar, mano. Senão não dá, não. Boa. Ó, oh, Shenzung ficou até animado, mano. Ei, hey, rapaz. bateu uma palma igual louco ali, ó. Uh. Senhor Jesus Cristo. Agora quem que vem? Goro? Nossa senhora, o gorim da massa. Agora o negócio vai ser embaçado. Uh. Cara, que legal o design do Goro, mano. Opa. <risos> Meu Deus. Pera. pera. Pera, pera, pera, Au. Pera, boro. Opa. Peguei um macetinho mesmo? Pera, pera, pera. É, eu acho que eu achei uma setinha legal Poder usar contra esse Gorin, hein, mano Vamos lá De novo Pula pra trás Pula pra trás Pula pra trás Ai, ah, errou Pula pra trás, de novo Au oh, Agora, esses antiaéreos aí não, mano Esses antiaéreos não são permitidos Nossa senhora, velho. Nossa, cara! Ah! Viu? Agora eu encontrei uma setinha melhor. Toda vez que eu faço combo, eu já pulo pra frente e já fazendo aquele combo já do YYB. b. Hum! Hum! Agora é quem? Shao Kahn? É, né? Ixi, Maria, cara! Agora o barato vai ser louco mesmo, bicho, ó. Simbora E tu jogando com o Smoke, mano O Smoke, gostei, cara Do Smoke aqui Da forma como eles fizeram Adaptaram golpes e tudo mais Agora eu tô fudido Au Deixa eu ver se dá Au Nossa, Shao Kahn Espera, Shao Kahn! Au! Au! Meu Deus do céu! O cara não quis parar, mano, de dar ajoelhada. Ele encrespou no final, ali. Ah... Você fala que eu, me, que, eu, que eu sou ruim não, hein, mano. Pera aí, velho. Ai. Sim, tô tentando. Ai. Shao Kahn! Ah! Feel the wrath de Shao Kahn! Shao Kahn ganha! É, meu amigo. Continue. Vamos lá, deixa eu ver. Agora eu deixo eu ver esse um descorpetinho, Esse corpetezinho o que é que dá? Puta merda, mano. Shao Kahn maldito, cara. Round one. Fight. Ah, não deu. Ui! Não Pera, é sério? Ai Não oh, mano. Não, Shao Kahn Oh, Shao Kahn, pé. <risos> Usoc, olha que maldito, mano. Vai falar na minha cara assim. Fight. Hum. Deus, cara. É. Olha o cara dando uns pulinhos ali me provocando, filha da mãe. Tenso. Tenso pra caralho. É, pior que agora eu não sei macetinhos. Deixa eu ver, deixa eu jogar de noob. Hehehe. <risos> Essas coisas quando vão ser muito boa. Né? Peraí, deixa eu ver aqui esse combo do noob que eu não tô sabendo fazer. Ah, é, tem, Ah, tem um pra trás ali no meio, tá. Só assim, mano. <risos> noob o personagem roubado aqui pra gente poder enfrentar o Shao Kahn. É isso aí. Ah, foi patético? Peraí então, deixa eu tacar mais um ventinho no C Aí ó, pronto, isso é patético <risos> Al <Au, au>, pegou <risos> Defende trouxa Defende trouxa não. Tome Carai <risos> Muito legal o cenário também, viu galera Muito bem feito Muito bem feito Muito da hora Show de bola Shao Kahn is no more Noob Saibot Wins Cara, eu já imaginava que o Noob Saibot era roubado Nesse sentido aqui Mas não imaginava que era tanto Pra poder, vender, pra poder vencer tão fácil assim o Shao Kahn, né <risos> Bom, meus amigos, é isso Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho Trazendo aqui um gameplay experimentando, né O Mortal Kombat Defenders of the Earth Agradeço mais uma vez aí o meu brother Speedão E todo mundo que me recomendou também Mas principalmente o Speed por ter me mandado o jogo, né Poder fazer o download aqui e trazer esse conteúdo pra vocês Espero que vocês tenham gostado, meus amigos Se vocês curtiram aí, deixem embaixo nos comentários Dizendo seu feedback Se vocês gostariam que a gente trouxesse esse jogo em live também Que é muito divertido, gostei pra caramba, muito lindo A galera que fez tá de parabéns Vou ficando por aqui. Deixem embaixo nos seus comentários o que vocês acharam. Um beijão pra todo mundo. Até mais e fuemos, meus amigos.